parte do projeto Heroic Journeys. O Luiz, ele tá me ajudando aqui no, no background, né, mas não, não vai participar hoje, porque ele tá um pouco doente. Eu também tô com a voz um pouco ruim, essa semana eu teve, tive rinite e tal, mas eu tô aqui, estou feliz de participar e de poder compartilhar esse assunto com vocês, que é a inteligência artificial e humana no futuro do trabalho, tema da nossa aula de hoje. É, Luiz, você pode jogar na tela já a apresentação? Valeu. Bom, vou me apresentar primeiro, né? Eu sou Yuri Lima, eu faço parte do Laboratório do Futuro, onde eu coordeno a linha de futuro do trabalho, e por isso o tema de hoje é relacionado a isso. Eu sou sócio fundador da Labore, que é uma startup que trabalha com mercado de trabalho, com dados sobre o mercado de trabalho, sobre tecnologia, o futuro do trabalho. E eu sou assessor do Conselho Diretor da Alemobis, que é uma outra startup, essa da área de GovTech. Então, tanto na parte acadêmica, né, quanto na parte de tecnologia, eu venho atuando. E hoje eu estou aqui participando desse projeto junto com o Luiz, do Rock Journeys. Além de fazer parte do projeto também interessante que eu vou comentar no final da apresentação, que é o Igualdade Tem. Então, vai ser um prazer para mim conversar com vocês hoje. A gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, então aqui é só uma introdução... Eu queria trazer esse tema, porque eu acho que vocês estão no curso de Machine Learning, que é uma das áreas né, que fazem parte da IA, é, matemática e ética, eu vou falar um pouquinho de ética também. E é, eu acho que a relação entre o que vocês estão estudando e o trabalho e a sociedade de uma forma mais ampla, ela é muito grande. Então, eu queria dar esse, essa visão, esse pano de fundo para vocês, e espero que seja proveitoso, tanto quem está vendo a gente agora ao vivo, quem vai assistir a gente depois. E fiquem à vontade também para deixar algum tipo de comentário, ou algum tipo de pergunta, que eu vou fazer o possível para tentar responder vocês eh, ao longo dessa, dessa conversa. Bom, vamos lá então. Para começar, eh, eu queria convidar vocês a imaginarem o que, que vocês pensam sobre o futuro do trabalho. Pode ser uma, uma imagem, uma ideia, uma palavra, o que, que vem à cabeça de vocês. Quem quiser pode colocar no chat, é, pode participar também, mas eu queria que vocês pensassem antes da gente começar antes de eu mostrar minha visão, eu queria que vocês tivessem alguma sobre o assunto e aqui é, não tem resposta certa ou errada vocês podem pensar o que vocês quiserem porque o futuro na verdade não existe, então qualquer coisa poderia é, acontecer então vou, vou dar um tempinho só para vocês pensarem depois a gente continua Conseguiram ter alguma ideia, alguma visão do que seria esse futuro do trabalho, do qual vocês vão, vão ou já estão fazendo parte, né? estão ajudando a construir? Eu vou mostrar a minha visão, ou, na verdade não é a minha visão, né? são quatro exemplos de tecnologias que eu acho que são fundamentais para o futuro do trabalho e, e que dão, é, são exemplos de outros tipos maiores de tecnologias né? e que todas, de alguma forma, aplicam a inteligência artificial ou permitem que aquilo que eu estou chamando aqui de inteligência humana é, seja utilizado de uma forma diferente. Eu vou passar um pouquinho por cada um para explicar para vocês. O primeiro é um chefe de cozinha robô. É, então, é um, uma máquina que já está já desenvolvida, né? não é um vídeo conceitual, ela existe, ela funciona. Está começando a ser implementada em alguns restaurantes e hotéis pelo mundo. Então, aqui vocês imaginam que se utilizam várias tecnologias, como robótica, é claro, é IA, para poder analisar todas as receitas, né? para poder visualizar o que está acontecendo ao redor, para poder manipular as, as, os instrumentos e tudo mais. Então, esse é um exemplo que eu acho super interessante de tecnologia do futuro. É, aqui a gente tem um outro exemplo, nesse, nessa imagem de baixo, que é uma IA que recebeu uma série de roteiros de filme para para poder depois escrever o seu próprio. Então, ela pegou e escreveu isso aqui que a gente está vendo é o roteiro que a IA escreveu e escreveu uma, uma letra de música também para o filme que ela que ela fez o roteiro. Então, isso aqui é um outro exemplo e é interessante porque depois, eu, eu peguei só a assim do vídeo é, de propósito, né? mas é interessante aqui que a gente vê a gravação do dessa história que a IA escreveu. Então, é mais um exemplo de interação né, entre a inteligência artificial da máquina e a nossa própria inteligência, de maneira complementar. A gente pode pensar, às vezes, no, no mundo do futuro, onde só a máquina faz tudo e a gente não faz nada, mas é, existe um grande espaço para a interação entre os dois. Um terceiro exemplo que eu trouxe aqui é, é sobre o, o robô da Boston Dynamics. Né? Talvez vocês já tenham visto aqui, ele está fazendo um parkour também é um é, é algo que já existe, né algo real, e que em breve a gente pode ver, por exemplo, atuando em resgate de pessoas é, que sofreram algum tipo de acidente, ou em algum tipo de policiamento, alguma coisa desse tipo, é, transporte de, de algo pesado. Então, esses robôs estão aí para fazer uma série de atividades que a gente nem sabe ainda quais vão ser. Mas aqui também tem uma grande utilização né de inteligência artificial, muita coisa que vocês estão aprendendo. É, o aprendizado de máquina, e tem muito vídeo da Boston Dynamics que mostram esses robôs aprendendo realmente a andar, é, até chegar nesse ponto aqui que a gente está vendo, eles caíram muito, né? então é interessante como exemplo também. E o último exemplo que eu trouxe é talvez um, um, um ambiente de trabalho do futuro, né? a gente utilizando é, realidade virtual, realidade aumentada, para poder criar um home office do futuro, né? para a gente lembrar sempre que tem um pouco de humano no futuro do trabalho, né? a gente pode nas nossas visões mais eh, extremas, né? A gente pode pensar que não existe mais nada, mas aqui é uma uma ideia do que pode existir no futuro para gente como humano utilizar a nossa inteligência de uma forma eh, ainda mais mais plena, né? E, e divertida talvez dentro do nosso da nossa própria casa. Então, a partir desses exemplos que são um pouco do presente, né, e um pouco do futuro, eu queria convidar vocês para dar um, um um retorno né, ao passado. A gente voltar um pouquinho e pensar como é que a gente chegou até aqui. Porque as tecnologias que a gente está vendo hoje em dia, elas não, não não surgiram né, e não são totalmente novas. E também o, o movimento, o processo que a gente está vendo na sociedade, ele também não é totalmente novo. Isso já aconteceu antes. Então, eu queria mostrar para vocês exemplos de momentos da história onde a gente viveu grandes mudanças em um período muito curto de tempo, que são as chamadas revoluções industriais. A gente teve uma primeira revolução industrial lá na primeira, na segunda metade do século 18 e no início do século 19, que é 1760-1840. Então, ali naquele momento, a gente tem, por exemplo, surgimento de fábricas, a gente tem a, a, tecnologias como a máquina a vapor que vão revolucionar a forma como a gente produz, é, o que a gente produz em sociedade, né? E como a gente é capaz de consumir tudo isso, porque até então. É só para dar um exemplo, né? a meia era, era algo que não, não, não estava no pé de todo mundo. Né? A rainha tinha uma meia para pôr no pé dela, mas o, o, os plebeus não tinham. Então, a, a primeira revolução industrial veio e permitiu que essa produção explodisse é, e que itens como meia, uma touca, um, um casaco, é, algo que era muito mais restrito se tornasse um item de consumo da população como um todo. A segunda revolução industrial, ela também é um processo similar, né, de grande mudança de forma rápida. Aqui a gente tem, por exemplo, eh, as linhas de produção que vocês estão vendo aqui, no caso da, da Ford, eh, outros, outros pesquisadores importantes que revolucionaram ou empreendedores que revolucionaram esse período, eh, que criaram, por exemplo, a administração, como a gente conhece hoje em dia. E é como tecnologia, a gente tem o exemplo da eletricidade. Então, a eletrificação, que a gente chama das linhas de produção, isso permitiu produzir ainda mais, isso permitiu organizar o trabalho de outra forma e a sociedade também de outra forma. Aqui na terceira evolução industrial, é mais próxima da gente, alguns de vocês é, talvez já estivessem vivos né, durante esse processo, que foi a questão da introdução das tecnologias de informação é, e comunicação. Isso se dá aí de 1950 até 2000, mais ou menos, a gente tem o surgimento dos primeiros computadores, primeiros computadores como esse que... É, ocupavam andares inteiros e depois a gente tem computadores que vão nos seus microcomputadores né, a mini, miniaturização é, da tecnologia até a gente ter o nosso celular na nossa mão, então isso todo esse processo também causou grandes é, mudanças grandes disrupções aí na, na nossa sociedade é, e permitiu que a gente chegasse até onde a gente está já nessa terceira revolução industrial a gente tem o surgimento da, da IA, né, a robótica tudo isso faz parte desse processo não, não é algo totalmente novo o que a gente está vendo hoje em dia são novas aplicações, né? novas é, é, possibilidades de utilizar essas tecnologias e grandes avanços também, é claro, é, do ponto de vista tecnológico e científico. Uma coisa muito importante da gente entender, para a gente poder é, observar para o mundo ao nosso redor e poder interpretar o que está acontecendo e observar que, que isso é um movimento, como eu falei, histórico, né? é a questão da difusão tecnológica. O que é isso? É a velocidade com a qual uma tecnologia se espalha pelo mundo. Então, aqui eu tenho um exemplo da do barco a vapor, é, que foi uma tecnologia muito importante lá na época da primeira revolução industrial. É, e ele levou 120 anos, em média, para se espalhar pelo mundo. Então, assim, 120 anos para uma tecnologia é, que foi criada na Europa, né, no Reino Unido, para se espalhar pelo mundo. Depois a gente tem os carros, que levaram 44 anos, já na segunda revolução industrial. Na terceira, a gente tem a internet, que aí só levou oito anos. Então, foi um, você vê que é uma redução, né, no, de, um, de uma revolução para outra, muito grande nesse, nesse tempo. E é por isso que hoje em dia a gente observa esse futuro do trabalho se tornando realidade cada vez mais rápido. Então, a gente fala muito dessa volatilidade, né, da velocidade, é, da complexidade... E a difusão tecnológica, esse processo do espalhamento né, da tecnologia pelo mundo, ela nos ajuda a entender o porquê que isso está acontecendo e porquê que isso é realidade né, no, na revolução industrial que a gente está vivendo hoje em dia, que é a quarta revolução industrial. Então, a gente está nesse processo né, desde 2013, ali 2010, que a gente começa a ver termos como indústria 4.0, a quarta revolução industrial, é, é, é transformação digital, tem vários termos que podem ser utilizados. Eu gosto da, desse termo da quarta revolução industrial porque coloca dentro de uma, de uma, de uma história, como eu mostrei para vocês, né de algo que não é totalmente novo, que outras pessoas tiveram que viver com isso no passado e que hoje em dia nós estamos vivendo. É, e o que é essa quarta revolução industrial? Ela é não só, como eu falei, a criação, a é, melhoria de tecnologias, mas também a combinação dessas tecnologias. Então, coisas que a gente não via antes, por exemplo, o é, um envolvimento de biologia junto com computação é, a gente tem biotecnologia nanotecnologia a gente tem é, drones a gente tem IoT é, IA junto com robótica então tudo isso é essa combinação e é justamente o que o que caracteriza o que o que define essa quarta revolução industrial que a gente está vendo hoje em dia e aí uma coisa que é interessante a gente olhar né um exemplo de tecnologia que a gente tem moderno ou recente é o próprio TikTok. E quanto tempo levou para um aplicativo como esse é, dominar o mundo todo? Isso foi uma coisa muito rápida, né? Hoje em dia é, esse é só um exemplo, assim, mas é um exemplo massivo, né, de milhões e milhões de usuários no mundo inteiro é, se tornar um maior rede mundial é rede, rede social do mundo. É, mas isso é um exemplo de como hoje eu consigo criar uma tecnologia é, e distribuir de uma forma rápida. Então eu consigo criar uma nova é, inteligência artificial que resolva um problema específico e consigo de uma maneira muito rápida fazer com que isso esteja disponível para o mundo todo. É, isso também tem uma particularidade que é muito interessante a gente observar, que é, é eu não preciso criar 50 TikToks para o mundo inteiro. Então não tenho TikTok América Latina, não preciso criar um TikTok e, e ter outros outros nomes, né? Outras empresas por trás, eu não preciso de 50 empresas que façam TikTok. Eu preciso de um TikTok. Então, isso também é muito importante a gente entender, porque a partir do momento em que uma tecnologia é capaz de dominar o mundo inteiro, né, uma empresa especificamente, isso traz algo muito particular para a gente dessa revolução que a gente está vivendo hoje em dia. Tá? Então, eu queria dar essa visão, esse panorama geral para vocês e trazer vocês até é, esse ponto que a gente está vivendo, né, o que a gente está vivendo hoje em dia. Tem um uma maneira de observar o que está acontecendo hoje em dia, que eu acho interessante, que eu vou mostrar para vocês também, que é como a tecnologia e o trabalho é, interagem. Então, assim, existem diversas formas de socorrer é, E aqui eu trouxe quatro maneiras que podem é, interagir uma com a outra e, e se combinar, é, ou podem existir sozinhos. Então, a primeira delas é a digitalização. Que nada mais é que transformar algo físico, em algo digital, né? o nome já é bem, bem simples é, e ajuda a gente a entender, o objetivo disso é sempre a gente compartilhar esses objetos, esses ativos né, de uma maneira mais fácil. Aqui tem um exemplo que eu trouxe do Office, que é uma tecnologia que já já existe desde a, daquela outra época que eu mostrei lá, né? desde de muito tempo atrás, da terceira revolução industrial, isso não é uma novidade mas a gente pode pensar em exemplos mais modernos, como o Netflix, né? o que ele faz com os, os filmes né? Que, que há um tempo atrás você tinha que alugar, seja no Ray ou lá atrás, uma fita cassete, é, e hoje em dia você entra no aplicativo e vê esse esse ativo, que era físico e digital. Então, isso está acontecendo a todo momento na nossa sociedade. Um segundo exemplo é a questão da intermediação. Então, a gente tem uma série de, de aplicativos, de sites, que fazem um trabalho de ficar entre o um mercado consumidor, ou seja, os clientes, e o um mercado de trabalho, aquelas pessoas que estão oferecendo um determinado conjunto de serviços. Tá? Então, isso é o que a gente chama de intermediação, e um exemplo que a gente tem é o Uber. Então, a gente vai pedir um, um, um carro para ir em algum lugar, né? então vai ter um motorista que vai atender esse chamado, e quem está fazendo essa intermediação entre a gente e o motorista, é uma máquina. E aí essa máquina também utiliza muita inteligência artificial nesse processo. Né? É, uma terceira forma como tecnologia e trabalho é, interagem é a questão da gestão. São tecnologias que auxiliam na organização dos trabalhadores. E aí pode ser em qualquer parte desse processo. Pode ser desde o momento da contratação, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, a recrutação utilizando inteligência artificial, a gente poder fazer a triagem de currículos sem que nenhuma pessoa precise colocar a mão naqueles currículos, né? Então, a, a IA vai analisar tudo aquilo e vai me dar os melhores de acordo com os meus parâmetros, né, as minhas exigências. Então, a gente tem esse exemplo, mas a gente poderia ter um exemplo de da, da IA é, definindo o horário de trabalho de funcionários de uma loja, de acordo com a quantidade que é consumida, com a quantidade de clientes que passam pela loja e coisas do tipo. Então, isso é outro exemplo. Eu posso ter uma IA que avalie o trabalho das pessoas. Eu posso ter IA, por exemplo, que monitore o, o, o trabalho das pessoas digitalmente. Então, tem vários exemplos de como a tecnologia, e, e aqui é muito realmente inteligência artificial, tem trabalhado para gerir as pessoas. Né? Então, isso é uma coisa é, relativamente nova. E, por fim, vem a automação, que é em, em sempre a substituição do trabalho humano pelo das máquinas, mas não necessariamente no sentido de gerar um desemprego ou de fazer com que aquela pessoa que está naquela atividade, é, naquela, naquele posto né, de trabalho, deixe de ser necessário. Então, às vezes, a gente vai ter uma parte das tarefas automatizadas e outra parte vai continuar com a pessoa. E aquela pessoa pode trabalhar com mais atividades do que ela estava ela pegando antes, ou com atividades mais complexas. Então, a expectativa que a gente tem com a automação também é que ela ajude também nesse processo. Aqui eu trouxe o exemplo do self-checkout, ou caixa de auto-atendimento, que que tem se multiplicado aqui no, no Brasil, acredito que em Portugal já existia há algum tempo, mas aqui no Brasil é algo relativamente recente e com a pandemia de Covid-19 isso cresceu muito a utilização. E basicamente é uma automação, né? Eu estou tirando uma operadora de caixa, um operador de caixa da sua atividade, estou colocando uma máquina. Aqui em geral a gente tem alguém para ajudar nesse processo, até porque ainda está inicial mas é a substituição né, do trabalho humano pelo das máquinas. Então, a gente tem, assim, só para dar um panorama geral, são quatro formas de, de relação entre tecnologia e trabalho nessa nossa quarta revolução industrial. E eu acho que é, é possível ver aqui o quanto que a gente tem, de um lado, uma inteligência da máquina, do, la do outro lado, uma inteligência humana, e que os dois estão atuando de uma maneira, em geral, conjunta. Né? Então, isso é muito importante para a gente entender. Aqui eu trago um exemplo de como a gente espera, a partir de alguns estudos, que a automação impacte nos trabalhadores do mundo todo. Então basicamente aqui, é, vou pegar o caso brasileiro que foi feito pelo nosso laboratório, a gente tem que 60% do, das pessoas, né, da força de trabalho atual do Brasil, é, teria uma alta chance de ser automatizada nas próximas décadas. Significa que a, aquelas atividades né, que as pessoas fazem, já conseguem ser feitas principalmente pela inteligência artificial e pela robótica. Então esse é um impacto pelo mundo inteiro, a gente vê aqui alguns lugares da Europa 35%, 48% na Alemanha, na Suíça, então são números que variam ao redor do mundo, mas que mostram o potencial que a tecnologia tem e não necessariamente isso vai acontecer dessa forma, né? 60% daqui a 10 anos, 60% do emprego no Brasil não existe mais, não é isso, significa só que a gente tem um potencial grande é, de utilização das tecnologias existentes para substituir certas atividades que as pessoas estão fazendo. E a gente pode olhar também isso de uma forma é, positiva para a economia, para a sociedade, para o próprio bem-estar de cada é, trabalhador é, ou trabalhadora. Nesse sentido, quando a gente analisa o impacto da automação, a gente observa quais são as profissões mais afetadas, que são aquelas... É, que a inteligência artificial e a robótica tem mais capacidade de assumir aquelas tarefas. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. né? O operador de caixa, eu, eu acabei de comentar, 97% de probabilidade de ser automatizado. O telemarketing é algo que a gente tem visto também muito no, no Brasil, né? A redução desse trabalho, que era posto de trabalho ocupado por muitas e muitas pessoas no Brasil. Hoje em dia, é muito difícil você ligar para alguma empresa e falar com alguém. Em geral, você fala com uma máquina. É pelo menos no primeiro atendimento, então foi algo que reduziu muito e por isso também a gente vê que é uma probabilidade de automação muito alta. É, recepcionistas, assistentes de serviços legais, motoristas privados, seguranças, são é, profissões ou ocupações que têm um grande potencial de ter suas atividades substituídas pela máquina, como eu comentei. Então, existem várias outras né, que são exemplos de grandes profissões que empregam muitas pessoas e que dão alguns exemplos interessantes para gente. E o, o, que que, o que que do humano, né, trazendo de novo a questão da inteligência humana, o que que da nossa inteligência a gente consegue é, continuar aproveitando durante o, décadas e décadas ainda, né, porque a máquina ainda não é tão boa fazendo. Né? Eu até dei exemplos ali de criatividade, né, de percepção e manipulação das máquinas, mas por enquanto a gente ainda é muito melhor do que a máquina em inteligência social, por exemplo de poder observar a emoção de outras pessoas, né? de ter empatia, de poder negociar, de poder é, discutir. Isso tudo são habilidades muito humanas. Então, a inteligência social continua sendo aí, um, um espaço para a gente atuar é, profissionalmente. A questão da criatividade. Eu mostrei um exemplo lá de, de, de IA que escreve o roteiro, né? mas a gente também tem é, IA que escreve... É, letra de música, que, que compõe música, que, que pinta quadro, que faz o Dall-E recentemente, né? que, que cria imagens do nada, você dá um texto, ela cria uma imagem, é, faz um design, no caso, ou uma arte. É, então, tem várias é, demonstrações de que a inteligência artificial está sendo cada vez mais capaz de atuar de uma forma criativa. É, mas isso não impede que a gente continue tendo uma uma superioridade, vamos dizer assim, nessa área. né Eu mostrei lá o exemplo do, do roteiro de filme escrito pela IA, ele não é muito bom. É, tem outras áreas onde ela é melhor ou pior, é, mas ainda é uma coisa que a, a máquina está engatinhando. E, e a gente pode pensar também, de novo, trazendo essa possibilidade né, de colaborar com a máquina. Então, eu posso trabalhar ao lado de uma máquina que consegue ter várias ideias, eu consigo filtrar as melhores e aprimorar a partir de um certo ponto. Então, esse é um exemplo de como mesmo na criatividade a gente consegue dividir é, essa tarefa com, com as máquinas. E aí, uma terceira, é, do que a gente chama gargalo da, da, das máquinas ainda, né, da capacidade das máquinas, é a questão de percepção e manipulação avançada. Um exemplo aqui do, do misturi, da tesoura, né, porque, por exemplo, o cirurgião é um, um caso de profissional que não... Não, não é substituído ainda pela máquina, é apesar, e aí de novo a colaboração entre a pessoa, as pessoas e as máquinas, da gente ter um robô que possa fazer, é, auxiliar uma cirurgia, né mas controlado, robô cirúrgico controlado pelo pelo ser humano. Então, aqui nesse caso também a percepção e manipulação, a gente tem um, uma, um exemplo de artistas plásticos que vão manipular alguma coisa e a máquina não faz isso tão bem. É, então, tem vários casos de percepção, né, de saber observar o mundo ao redor e saber agir nesse mundo, mundo físico, mundo real, é, que a máquina não é muito boa ainda. E, e aqui a gente encontra nossos refúgios, vamos dizer assim, como como profissionais. É, e por conta disso, é, a gente descobre quais são as profissões menos afetadas, que são aquelas que mais dependem desses três fatores que eu mostrei agora. Então tem um o médico, um cirurgião, é, gerente de recursos humanos, professores, enfermeiros, engenheiros, advogados, tudo isso são profissões que têm menos potencial de ser substituído pela pela máquina, por IA, por robótica ou por outras tecnologias que fazem parte dessa quarta revolução industrial que a gente está vivendo agora. É, em todas as, as revoluções industriais que a gente viveu, a gente teve profissões que deixaram de existir e aí eu mostrei alguns exemplos daquelas que a gente acha que vão deixar de existir é, no futuro, né, nas próximas décadas, e tiveram profissões que surgiram, que não existiam antes. É, é sempre difícil para quem está vivendo esse momento de grandes mudanças, que é a quarta revolução industrial ou as revoluções industriais anteriores, poder pensar o que, que vai surgir no futuro e o que, que vai é, é, repor esses postos de trabalho que a gente está perdendo para a marca de um lado. Né? Então, a gente tem as profissões que já existem, que, vão, que podem crescer no futuro, que são essas menos substituíveis pela tecnologia, e a gente tem outras profissões que vão surgir, que a gente nem conhece, a gente nem sabia que elas existiam. É, aqui eu vou trazer alguns exemplos de novas profissões. Essa, essas profissões fazem parte de uma lista que foi feita pela, pela Ford, junto com é, duas universidades da Austrália e está disponível nesse site aqui, se vocês quiserem dar uma olhada na lista completa. Eu vou mostrar alguns exemplos só para vocês terem uma ideia do que a gente pode pensar para o futuro. O primeiro exemplo que eu, que eu separei para mostrar para vocês é o psicólogo ciborgue, que é uma psicóloga na foto, é, que vai ser uma pessoa que vai trabalhar com pessoas que têm, por exemplo, órgãos sintéticos, membros robóticos implantes corporais e vão ajudar essas pessoas a é, aceitar, a entender, a compreender que elas vão viver como ciborgues. Né? Então, isso é uma coisa, é, a ideia da robótica, né, do implante robótico, tudo são coisas novas, é, a psicologia é algo que já existe né, e que poderia ser utilizada para isso. É, aí a, a gente tem um exemplo de, de, de da psicologia sendo aplicada à tecnologia, que é algo que já existe até, que são aqueles profissionais, e a expectativa desse psicólogo bora é essa também, que ajuda é, outras pessoas a lidar com vícios e compulsões digitais. Então, a gente já tem gente, por exemplo, é viciada é, em ficar no celular, é viciada em jogar um videogame, e essas pessoas estão sendo, de fato, tratadas é, por psicólogos é, atualmente, né? isso já existe. Né? Então, aqui é uma tendência, uma coisa imaginada para o futuro, né? que essas pessoas com a existência, por exemplo, uma realidade virtual mais bem estabelecida, né, a coisa do metaverso e tudo mais, e as pessoas teriam dificuldade em distinguir o que é o físico, o que é o virtual. Elas precisariam de ajuda de um psicólogo. Então, é um exemplo de profissão interessante para a gente pensar e considerar é, para o futuro do trabalho. E a gente pode é, visualizar muitas possibilidades, aí, né? imagino, dentro da área da psicologia. Um segundo exemplo, eu acho que ele é mais diferente do que já existe hoje em dia, que, né, que não existe essa profissão realmente, que é o que o estudo chamou de nostálgico. Basicamente, é uma pessoa que vai usar é, a possibilidade né, que a realidade virtual, a realidade aumentada, dão para gente, uma pesquisa digital sobre a vida das pessoas, sobre o histórico de vida de cada um, é, para poder criar ou recriar experiências que seriam lembradas por idosos. A gente tem várias tendências aqui, tanto tecnológicas quanto é, sociais, né? por exemplo, o envelhecimento, que é uma tendência é, no mundo todo. Em Portugal já é muito mais é, estabelecido, né? uma população um pouco mais, mais velha de maneira geral. E no Brasil isso vem ocorrendo de uma forma muito rápida também, o envelhecimento populacional. Então teria um profissional que ajudaria essas pessoas a se sentir mais segura mais feliz é, recriando experiências, ambientes que elas viveram no passado. Então essa é outra possibilidade de profissão. É, uma terceira é o projetista de perfil de carro autônomo. Então a gente sabe, a gente tem visto, né, que cada vez mais já estão sendo testados os carros autônomos e que o espaço interno do carro, que hoje em dia é utilizado é, em parte para dirigir, né, o carro, para conduzir esse veículo, não vai ser mais necessário para essa atividade. Então se eu não preciso mais dirigir o carro, eu posso repensar o que que é interior desse carro. Então, basicamente, esse profissional seria responsável por repensar essa cabine do, do interior do veículo e transformar em outros ambientes. Ele pode transformar num quarto, numa sala de jantar, numa sala de conferência, num escritório, em qualquer outra coisa que, que tem utilidade para a pessoa que está andando naquele veículo. Então, é mais um exemplo, né? você vê que é uma tendência né, tecnológica, e a gente tem um, um profissional, e teriam muitos outros ligados a esse tipo de de tendência. Existem, como eu falei, muitos outros exemplos desse estudo, eu falei aqueles três primeiros aqui, né, desses slides, do psicólogo, do nostálgico, do projetista de carro, mas tem vários outros, tem agricultor agroecológico, intérprete de inteligência artificial, é, o chief ethics officer que lida com a ética de, das empresas, da tecnologia, é, engenharia, engenheiro ou engenheira nanomédico, é, negociador de propriedade intelectual e negociador de dados. Então, a gente tem vários exemplos aqui, e vocês veem que são vários também ligados à própria questão da inteligência artificial. A questão da ética é muito importante para a inteligência artificial, a questão da transparência dos algoritmos, né, que é o caso do intérprete de IA, ah, mostrar como o algoritmo chegou na determinada conclusão é um desafio hoje eh, para quem trabalha nessa área, e, e, e a, a profissão de, de um intérprete poderia ajudar eh, nesse processo. Negociador de propriedade intelectual, a gente já tem casos de é, inteligência artificial é, fazendo certas descobertas e depois é, as pessoas tentando fazer o registro da, da propriedade intelectual para a IA e isso virando uma disputa judicial, porque a IA não pode ter uma propriedade intelectual porque ela não é uma, uma pessoa, e aí tem toda uma discussão. Então, também é uma área super interessante relacionada à inteligência artificial. A gente está falando aqui, um, o último caso, o negociador de dados, né? A pessoa que vai é, pegar todos os, os, seus, os direitos sobre os seus dados, né? E dizer: olha, a gente vai vender para a empresa A e B, só que a gente vai ganhar né? com isso, não vai fazer isso de graça. Feito hoje em dia, a gente faz muitas vezes. Ou a gente não, esses dados aqui não, ninguém vai ter acesso. Então, a pessoa que vai lidar com isso, que tem muito a ver com aprendizado de máquina, né? O machine learning, que vocês estão, estão vendo no curso, né? O acesso aos dados é muito importante para poder. É, ter o um aprendizado de máquina em diversos casos. Então, é, essa seria uma profissão também muito ligada à IA. É, e aí, eu queria falar um pouquinho para vocês também sobre como que a gente, olhando para esse futuro que parece um pouco é, complexo, confuso e, e cheio de novidade, é, como é que a gente se prepararia como profissionais para esse futuro. Né? Vocês são são público né, do curso, de forma geral, é um público muito jovem, é, e eu acho que essa, esse é um assunto que é importante, se a gente está falando dessa inteligência artificial, né, a nossa inteligência humana, como é que a gente prepara a nossa inteligência para fazer parte desse futuro do trabalho é, de uma forma plena, né, de uma forma interessante. Então, uma coisa que a gente tem que ver, tem que pensar, e é que eu procurei demonstrar aqui, é que muitas profissões têm pouco potencial de automação. <risos> Ou seja, apesar de todo o avanço tecnológico, ainda existem áreas onde a gente tem uma, uma superioridade com relação às máquinas. Desculpa. É, além disso, a gente tem que ser capaz de observar que a tecnologia vai afetar todos os setores econômicos. É difícil de pensar uma profissão que não seja afetada pela máquina nas próximas décadas pelas tecnologias, pela IA, pela robótica, pelo drone, pelo, por tudo que a gente está vendo, pela impressão 3D e por aí vai. É, então, apesar de eu não ter minha profissão substituída pela máquina, eu vou ter que lidar com a tecnologia. Então, é importante que todos nós é, saibamos lidar com essas novas tecnologias. E todos os profissionais, por conta disso, né, precisam aprender a mexer no... no no, no, no robô, né, preciso saber principalmente da sua área, claro, você não vai saber se você está na área de engenharia, às vezes você precisa saber é, do direito, né, e por aí vai, mas você, pelo menos você conhecer a sua área e saber quais são as tecnologias importantes, vai ser algo fundamental. Então, além disso, é importante que a gente saiba observar quais habilidades são mais valorizadas no mercado, é porque isso demonstra um pouquinho pra gente o que, que vai ser esse futuro, né, e que não vão ser automatizados no curto prazo. Então, é, porque pode ter um descasamento, né, entre o que o mercado de trabalho quer, né, as empresas, e o que, que a tecnologia já está fazendo. Pode ser que amanhã ou depois, você que se dedicou a aprender uma certa habilidade, é, não vai precisar mais utilizar ela, porque a empresa adotou uma tecnologia que faz aquilo. Então, é muito importante a gente observar os dois lados. E aí, onde é que a gente pode aprender mais sobre quais são as habilidades mais importantes? Aqui eu dividi, né? tem o que a gente chama de hard skills e soft skills. Hard skills é aquilo mais ligado a uma determinada área. Né? São habilidades mais técnicas, mais específicas, que você pode fazer um curso e aprender de uma forma relativamente fácil. O soft skill é mais difícil. São habilidades pessoais, né? são coisas que são difíceis de ser desenvolvidas ao longo do tempo. Em geral, você tem algumas soft skills e às vezes você não tem outras, e ao longo de muito tempo você consegue desenvolver algumas soft skills, é, então aqui eu dividi né, o que é hard skills, principalmente aqui dando um exemplo para a área de computação, olhando para programação, que é uma das atividades mais importantes, é, e aí você tem dois espaços para descobrir isso, que é o RedMonkey e o Tayo, que são dois rankings de tecnologias, eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco, e as soft hard, e hard skills também tem no, no LinkedIn é, um relatório que eles fazem todo ano, é, vocês conseguem achar com, com facilidade, é público é divulgado na internet todo ano a partir das, das vagas que são divulgadas no próprio LinkedIn é, a gente é interessante olhar também para vagas de emprego né que eu trouxe o exemplo do Google Empregos que aqui no Brasil ele é um grande agregador de de vagas é, e eu consigo colocar a ocupação que eu quiser e ver uma série de vagas e aí a partir das vagas eu descubro o que está que sendo mais exigido pelo mercado em termos de habilidade e por fim eu estou dando um exemplo aqui de atividades e ocupações, que é um caso brasileiro também, que é classificação brasileira de ocupações. Basicamente, é uma lista que o governo tem, né? sempre que você vai ter sua carteira assinada, você recebe o um número ali da sua CBO. Então, tem uma CBO, por exemplo, para o professor do ensino superior, tem uma CBO para é, analista, desenvolvimento de sistemas, então, cada ocupação tem a sua CBO. E isso ajuda a gente a entender é, o que, que é aquela ocupação, quais atividades têm a ver com ela e quais habilidades têm a ver com ela. Isso Está disponível na internet também. Quem quiser procurar, é só botar a CBO e o nome da ocupação que você vai ver. Então, são vários caminhos né, para a gente poder é, conhecer melhor as profissões que já existem e poder entender essas habilidades que vão ser mais demandadas para o futuro também. Aqui, eu, como eu falei, eu trouxe dois exemplos é, do, do Redmon, que, né que é esse esse site que faz ranking de, de tecnologias de programação, linguagens de programação. É, aqui ele ranqueia em dois, duas categorias, né? O, a popularidade no GitHub, por número de projetos, e a popularidade no Stack Overflow, pelo número de tags, quantidade de vezes foi tagueada aquela tecnologia. E aí a gente vê lá em cima, os principais. Os Javascript, Python, Java, PHP, C Sharp, C++, CSS, por aí vai. É, então aqui é muito interessante, né? Para a gente olhar, isso aqui é do primeiro, do primeiro quadrimestre de 2022, então é bem recente. Né? É interessante para a gente olhar quais são as principais tecnologias de programação, linguagem de programação, é, que, eu, que estão sendo utilizadas e que eu deveria aprender, né? mais ou menos essa lógica. Aqui é uma visão histórica também do, do RedMonk, é, onde a gente vê desde 2012, né, esses levantamentos foram feitos, até o 2022, quais tecnologias subiram e quais desceram. Então também é bom para a gente olhar, tendências para o futuro, né? A gente tem, por exemplo, TypeScript subindo bastante, a gente tem outras tecnologias que desceram ao longo do tempo, então é legal para a gente é, aprender o que vai ser mais demandado, né? O que que a nossa inteligência pode é, continuar é, relevante no futuro. Falando de soft skills, aqui eu trouxe um, um apanhado de algumas que vem do próprio LinkedIn que eu comentei, de outros relatórios da, da área, é, só para vocês terem uma ideia, né? Do que que se fala em termos de soft skills para o futuro tomar as decisões, empatia, flexibilidade cognitiva, comunicação, capacidade de aprender, criatividade, persuasão, é, liderança, isso tudo são habilidades. Como eu, como eu expliquei, né, soft, né, são mais difíceis de adquirir e são habilidades não tem um curso para ter empatia, não tem. Né? Então é muito difícil você conseguir é, desenvolver isso, mas não é, não é possível, né? Então todo mundo vai ter uma habilidade a mais ou uma habilidade a menos. Mas é legal a gente conhecer quais são as principais para o futuro. E aí vocês veem que é muito similar ao que eu falei lá em termos de gargalo da tecnologia. né Então, onde a nossa inteligência ainda pode atuar é mais ou menos essas soft skills aqui que, que estão resumidas nesse slide. É, e aí eu queria fechar a minha, a minha fala trazendo um, um pouco de reflexão sobre como que a gente pode desenvolver algumas tecnologias para criar esse futuro do trabalho. Não, não só um futuro do trabalho qualquer, mas um futuro do trabalho que seja mais justo e mais diverso do que o, o trabalho que a gente tem hoje em dia. né Porque ao longo da história, nessas né, revoluções industriais que eu mostrei, elas foram um processos de disputa. né Então, gente, foram criadas tecnologias que é, eram implementadas, ou modelos de, de produtivos que eram implementados e que prejudicavam os trabalhadores, os trabalhadores se organizavam conseguiram mais direitos, e aí o governo atuava, as empresas melhoravam, né? Isso tudo foi uma interação entre vários grupos ao longo da história. E a gente aqui, né? do Dentro desse curso, vocês estão ganhando, vocês estão adquirindo, vocês estão aprendendo certas habilidades que vão dar condições para vocês criarem tecnologias e, e mudar esse, esse mundo que a gente está vivendo é, de formas mais ou menos positivas. Então, acho que essa é uma reflexão importante. É, para a gente ter como é que a gente faz isso de uma forma que o futuro do trabalho seja mais justo, e diverso e não o contrário. Porque é possível fazer o contrário também é, a partir de, de inovação, a partir da IA, a partir do machine learning e tudo mais. Então, é, uma coisa que é importante a gente refletir é que a tecnologia ela nunca vai ser neutra. Né? Não existe uma tecnologia é, que... que... Porque ela, ela é criada, né? ela é criada por pessoas, então pessoas têm certos interesses, certas visões de mundo, é, e ela é implementada por pessoas. né Então, todo esse processo, é, todas as decisões que a gente toma é, ao criar uma tecnologia, ela influencia o quanto que ela é capaz de fazer, né os limites, as potencialidades. né Se eu dou um quadro em branco para alguém, essa pessoa tem muitas possibilidades. Se eu começo a, a delinear um certo espaço, se eu começo a criar regras, se eu começo a modificar aquilo eu começo a também a controlar que aquele aquela tecnologia que eu estou entregando né? então isso é muito importante então ao criar a tecnologia eu já estou dando certos limites que são possíveis de trabalhar um segundo momento também é quando eu adoto uma tecnologia ou não né quando uma empresa quando um estado né um governo um país decide adotar uma tecnologia isso também define como as pessoas vão ser afetadas. Então, a forma como eu adoto, a forma como eu implemento uma tecnologia, também vai impactar nessa nesse resultado ser mais ou menos positivo do seu impacto. É, por fim, quando eu uso uma tecnologia também, é, aí no nível individual, eu também posso é, mudar, né, subverter o a intenção original da, daquela tecnologia. Então, é, é muito complexo, né, e se a gente pensar na área de IA, a gente... É, ver uma série de exemplos aí, discussões éticas, discussões morais, discussões ju judiciais, né, quando a gente tem que levar isso para um, um lado do direito, para construir esses limites, é, discussões de política pública, então tudo isso é para a gente co conseguir é, é, conviver com essas tecnologias e ser capaz de utilizá-las da melhor forma. Aqui eu trago um exemplo que eu acho que é muito importante, interessante para vocês que estão trabalhando na, na parte de inteligência artificial, machine learning, que é o um Manual de Ética é, em Sistemas Autônomos e Inteligentes da IEEE, é, que é uma autoridade né, na área de engenharia e tecnologia, é, de forma geral. E aqui é, é um documento que tem um site, tem todo um processo de discussão que procura explorar essas questões éticas que estão relacionadas a esses sistemas, do, do tipo dados pessoais o quanto que uma tecnologia um sistema desse autônomo inteligente seria capaz de fazer uma curadoria dos dados pessoais de uma pessoa o quanto que a computação afetiva né o quanto que sistemas com emoções sintéticas é, vão ser capazes de, de lidar com quanto que a gente vai ser capaz de lidar com isso quanto quais são os limites desse sistemas com emoções e por aí vai uma outra sessão aqui, a relação entre esses, esses sistemas e o emprego, que é uma coisa que a gente está conversando muito aqui, então qual é, em que velocidade a tecnologia avança e o quanto que é a velocidade da nossa capacidade de é, compreender e adaptar a sociedade para essa tecnologia avança, É né? o quanto que tem um descasamento entre esses dois processos, então esse esse documento ele discute muito isso, acho que é bem legal para quem quiser é, dar uma olhada, vocês vão ter, faz parte do curso de vocês a parte de ética, então imagino que se você... Vocês vão ter várias referências, eu não quis substituir isso aqui, mas eu queria dar um exemplo do que, do que eu acho interessante sobre esse assunto. É, e aí falando um pouquinho da parte da diversidade, né? Porque eu falei um futuro do trabalho mais justo, eu acho que a ética ajuda muito com isso, o direito ajuda, ajuda muito com isso. É, e a gente, como desenvolvedor de novas tecnologias, precisa também ajudar aí, nesse processo. É, e o, o lado da diversidade também é super importante, é fundamental. Vocês estão num curso aqui que foi pensado, né? É, para poder incluir mais mulheres na área de STEM. Então, ele foi pensado pra, no formato de uma jornada é, de aprendizagem da heroína, né? todo esse processo que foi implementado no curso, é, justamente para a gente co conseguir ter isso, né? ter essa diversidade. Pessoas, o que, que é essa diversidade? São pessoas com diferentes idades, diferentes gêneros, diferentes raças ou cores de pele, é, experiências, visões de mundo. Então, a partir do momento que a gente tem essa diversidade, é, de quem está desenvolvendo a tecnologia, a gente é capaz de criar tecnologias para um mundo diverso. Né? Porque Se a gente só tem a nossa visão, né? se a gente só, só pensa dentro da nossa caixinha, a gente vai criar tecnologias que são boas para gente e vai querer forçar essas tecnologias no mundo. Isso muitas vezes acontece. Né? É, então, os grandes líderes de tecnologia do mundo né, Eles seguem um perfil muito parecido. né? São homens brancos, bilionários, trilionários, que estão aí ajudando a criar esse futuro, não só do trabalho, mas da sociedade. É, e isso é uma tendência, né do infelizmente é uma tendência, esse, esse domínio né, do, por, por esse grupo social, que não tem nada de ruim especificamente, mas é, que é muito monolítico, né, muito igual. Então é importante que a gente traga a diversidade para isso, para poder criar esse esse futuro que a gente quer. É, e aí eu queria trazer o um exemplo do Brasil para vocês terem uma ideia do quão é, preocupante né, é, é esse problema dentro da área da computação especificamente que eu separei aqui, é, que são números piores ainda do que a área de STEM como um todo, que a gente chama de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Quando a gente fala de computação, a gente está falando de uma desigualdade ainda maior. É, 22% só do mercado de trabalho do Brasil em computação é composto por mulheres. Então, esse é um número assim muito baixo, né? mulheres são mais metade da população. É, e 14% das mulheres, é, 14% são mulheres dos formandos em cursos ligados à computação. Ou seja, a gente já está com 22%, que é um número muito baixo, e a gente só está formando 14% é, no, no ensino superior. Então, a gente está formando menos gente ainda para entrar no futuro nessas áreas. Então, é, vocês veem que é um esforço muito grande que a gente precisa fazer para poder superar essa barreira e fazer com que mais pessoas, é, mais diversidade exista dentro da área de tecnologia e especificamente dentro da área que vocês estão é, fazendo parte ou estão aprendendo mais aqui nesse curso de, de Machine Learning. Né? Então, eu acho que é um dado importante, tem muitos outros lá no nosso site do tem.com quem quiser conhecer um projeto do qual o Luiz, eu... É, fazemos parte, a professora Ana também, então é um, é um projeto muito interessante que, que busca entender esse, esse assunto, é, especificamente no Brasil. Então, esse é meu, meu convite aqui para vocês, como pessoas que estão aprendendo sobre tecnologia, é, seja no nível que vocês estiverem de, de aprendizagem sobre a área, é, eu acho que dá um, um, um certo embasamento, né, essa discussão impossível de a gente resumir aqui em 40, 50 minutos, é, ela é muito grande, mas eu acho que abri, abri, a minha ideia aqui hoje era abrir algumas portas para vocês poderem refletir sobre o assunto, tá? Eu deixo aqui mais alguns caminhos aí para quem quiser seguir, conhecer mais sobre o é, futuro do trabalho, o que está acontecendo hoje em dia, quais são as visões de futuro que existem é, na sociedade. Aqui são alguns filmes, documentários que eu acho interessantes que eu indico para vocês é, poderem acompanhar. Também deixo aqui o meu, meu contato no LinkedIn, quem quiser me adicionar, quem quiser conversar mais sobre o assunto. Eu estou à disposição e desejo boa sorte para vocês no curso, que tudo dê certo e, e fico à disposição. E se alguém quiser fazer algum tipo de, de pergunta e quiser conversar agora, ou depois a gente pode também é, tirar algumas dúvidas de vocês. Então, obrigado e bom final de dia para vocês.